Oi? Controle biológico em camadas concêntricas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a jararaquinha dormideira. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e a gente está dando sequência aqui ao controle biológico em camadas concêntricas aqui na, na área, aqui na casa. A gente já falou um punhado de coisa é do lado de fora, do lado de dentro. Vamos chegar um pouquinho mais... É, para fora da casa, vamos ver o terreno no entorno, algumas relações que estão acontecendo entre diferentes seres, para a gente também ir perdendo medo de, de alguns animais que a gente acha que ah! <risos> e não é nada disso. Aproveita e se inscreve aí no canal, né? dá um joinha, um like, um gostei e compartilha com os amigos, beleza? Quem nos acompanha hoje, eu estou numa fase um pouco ainda mais zen, tenho meditado bastante nos últimos tempos, então hoje a gente está acompanhado por música de 417 Hz, seja lá o que isso queira dizer, né? mas é um sonzinho maneiro e tá legal assim. A jararaquinha dormideira é uma cobrinha linda, linda, ela tem o nome de jararaquinha porque parece mesmo uma jararaca, mas ao contrário da jararaca que a gente já aprendeu é ouvindo familiares e tudo mais, e, e lendo e estudando, é uma cobra muito ofensiva, né? venenosa. A jararaquinha dormideira, não. Quando ela se sente estressada ou acuada, ela mimetiza um jeitão da, de, de cobra é, peçonhenta e ela triangula a cabecinha dela, ela achata a cabecinha, triangula e fica parecendo... É uma cobra de cabeça triangular, que é sinal de cobra perigosa. Mas, ao mesmo tempo, ela se enrodilha e ao invés de levantar para dar o bote, ela esconde a cabecinha debaixo da cauda. A gente vai ver uma cobrinha que o vizinho trouxe aqui para gente, de vez em quando o vizinho traz. E essa ela vai comer lesma, caramujo e também minhoca. Não vai ofender nada a gente e, ao contrário, no jardim na horta, ela vai controlar lesma e caramujo. E para quem já teve horta, principalmente em lugar mais úmido um pouco, sabe que isso pode ser um problema grande. De maneira tal que se você tiver uma jararaquinha dormideira na tua casa, cuida dela, porque ela está cuidando de você. Lá vem o seu João, está vindo trazer um presente aqui para mim. De vez em quando ele traz uns presentinhos. Vamos ver o que, que temos aqui. a ah, lindeza! Que lindezinha! Vem cá, menininha! Oh, é, É, é, é dormideirinha! Olha que lindezinha! Olha que lindezinha! Oi, seu João! Esse é louco! Ela pode ficar... <risos> Todo biólogo, é louco! <risos> Tô gravando você, pode? Pode gravar! Depois vou botar no... No Facebook! Oi? É, não tem um o guinzo, não é... Não, mas é, tem, tem outras que é jararaca mesmo, aí é, é perigoso, né? Mas essa daqui, não, essa daqui é coisinha malinga. É uma belezinha. Obrigado pelo, pela gentileza, tá bom, seu João. Quando mais, eu trago. <risos> Tá bom. Vou, vou levar não ela. Não. Pronto, aqui, trouxe a amiguinha para o quintal, olha como é que é a reação dela, ao invés de enrodilhar para atacar, ela esconde a cabeça, ela está meio com medo, tá vendo? Essa é uma cobrinha de jardim, ela vai comer lesma, caramujo, não, não tem potencial ofensivo nenhum para o ser humano. Prontinho, Você já. Não precisa ficar com medo, não. Aqui você está protegida. Retornando para ver se a amiguinha continua por aqui. Ou se ela já foi embora. Cadê minha queridinha? Cadê minha bonita? Ah, já foi, ó. Tem um buraquinho ali. É capaz dela estar tá aqui por baixo. Ah, ela ali, ó. Querida, linda Fica aí, minha princesa Fica aí, que aí você está protegida Então, se estiverem curtindo dá um joinha, um like, um gostei Compartilha com o pessoal Chama os amigos para ver E até a próxima